você dizia vou desligar porque ela tá chegou Tá gravando? E Vamos embora começou o Paraibito ao som de Marília Mendonça, lançamento dessa semana Silmeira, Abraço Marília, música top começando mais um Paraibito, vocês já sabem o programa que fala sobre tecnologia e cultura da internet aqui na TV do Gordinho 20% dos eleitores utilizam o Facebook e o WhatsApp para compartilhar informações sobre eleições e política. O Waze lança modo de caronas no Brasil. Conheça o Waze Carpool. Nova foto desafia usuários e viraliza. É uma praia ou uma porta? Na dica da semana, veja como ter mais segurança ao utilizar aplicativo de banco. Epic Games oferece dança de comemoração grátis para jogadores de Fortnite. Veja como ganhar! 20% dos eleitores utilizam o Facebook e o WhatsApp para compartilhar informações sobre eleições e política. A informação é da pesquisa Datafolha, divulgada nesta semana. Segundo a pesquisa, 62% dos entrevistados usam o WhatsApp, o que significa que esta é a rede social mais difundida entre os eleitores. Um em cada cinco eleitores compartilha notícias de política e eleições pelo aplicativo. Já os que se informam sobre política utilizando o app compõem mais de um terço dos entrevistados, cerca de 35%. Os eleitores de Fernando Haddad, vice-presidente na chapa de Lula do PT, são os mais ativos nas redes sociais. 38% compartilham notícias no Facebook e 34% no WhatsApp. O Waze, aplicativo de guias de rotas, lançou nesta semana em todo o Brasil o seu serviço de caronas, o Waze Carpool. Quem quer dar carona tem de baixar o aplicativo do Waze e para quem quer pegar carona, é preciso fazer o download do Waze Carpool. Os aplicativos estão disponíveis no iOS e também no Android. A carona custa R$ 2,00 para quem a pede. E já os motoristas receberão o valor normal, cerca de R$ 4,00 para trajetos com menos de 5 km e R$ 10,00 para rotas com menos de 40 km. Os valores são por tempo limitado por causa do lançamento do serviço. Porta ou praia? O um novo desafio, no estilo do vestido azul ou dourado, tomou conta das redes na última semana. Usuários do Twitter, Instagram e Facebook tentaram adivinhar se uma foto misteriosa é o retrato de um dia ensolarado na praia ou uma porta azul fechada, que tem foco no batente verde. Especialistas da Adobe indicaram que a maior probabilidade é de que seja uma porta com a imagem aumentada e com pequenos efeitos para os pregos parecerem pessoas ao longe. Será, hein? E vocês, o que acham? Chegou a hora da dica da semana, ela tá de volta, hein? E praticamente todos os bancos já possuem aplicativo para o cliente realizar consultas, transferências, compras e por aí vai. Mas é bom ter cuidado com a sua segurança. Pensando nisso, separei algumas dicas para vocês. Se liga aí! A primeira, mantenha o sistema do seu smartphone sempre atualizado, porque a cada atualização, os sistemas melhoram as ferramentas de segurança. Depois, evite usar o app por Wi-Fi, já que elas podem ser frágeis, principalmente as abertas e em ambientes públicos. Habilite também a verificação em duas etapas, porque dá mais segurança para você realizar transferências ou acessar até mesmo o sistema. Por último, caso seja necessário usar a Wi-Fi pública, utilize um antivírus para checar a sua conexão ou use um aplicativo de VPN para embaralhar seus dados. Então é isso. Agilidade e segurança são sempre essenciais, porque a tecnologia é uma delícia, mas pode ter seus custos. Chegou a hora de mais um VaptVupt. Informações e notas para você. Fica ainda mais por dentro de tudo do mundo da tecnologia. Um programa de computador chamado BolsoCop é divulgado em grupos de WhatsApp de apoiadores da candidatura de Jair Bolsonaro à presidência, para transformar seus seguidores em robôs de spam. Como um vírus, o arquivo .exe faz com que as vítimas repliquem automaticamente publicações dos mais variados tipos, que sejam pró-Bolsonaro. O ponto interessante desse caso é que as vítimas são favoráveis à infecção. A Epic Games, empresa que desenvolve o game Fortnite, lançou uma campanha para incentivar a adoção de autenticação em duas etapas. Quem usar o sistema para adicionar uma camada de proteção à sua conta ganhará uma dança comemorativa grátis para o jogo. Facebook e Twitter anunciaram que apagaram mais de 900 contas de suas redes sociais que tentavam espalhar desinformação ou fake news. Segundo as empresas, elas estavam ligadas a uma empresa estatal do Irã e começaram a ser criada em meados de 2011. Voltamos de mais um VaptVupti! as informações e as notinhas ali do que aconteceram no mundo da tecnologia nessa última semana. Quer mandar uma sugestão de pauta? Quer ver um tutorial por aqui, uma dica, um aplicativo? Já sabe, arroba Cogniz, me segue lá, Twitter, Instagram, Facebook. E pra ficar por dentro de tudo dos bastidores e da programação aqui da TV do Gordinho, é só seguir arroba TV do Gordinho PB. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom, no YouTube? E também é só acessar tvdegordinho.com.br para ver tudo que rola por aqui. Muito obrigado, compartilha muito esse vídeo no grupo do Zap, com a família, com a galera, no Twitter, espalha por todo canto, que tá cheio de boa informação e notícia massa para vocês ficarem por dentro de tudo do mundo da tecnologia. Até a próxima, conto com vocês. Tchau, tchau, Paraíba!